Hoje a gente vai falar aqui sobre uma coisa muito séria que já vem acontecendo aí já tem um tempo, beleza? Vamos que vamos. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre uma situação que eu já tinha denunciado aí outras duas vezes e que tá voltando a acontecer, beleza? Estão usando aí novamente a imagem da franquia Ghost Recon para tentar fisgar jogadores aí, os jogadores mais desavisados aí na internet, né? Então fique esperto aí, porque eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso. Mas antes, não esquece, curte, compartilha esse vídeo para que ninguém caia mais nessas armadilhas aí. E se inscreve aqui no canal, né? Se você curte a franquia Ghost Recon de uma forma geral, então você está no local exato, beleza? Porque aqui você encontra os melhores conteúdos sobre a franquia Ghost Recon, beleza? Vamos que vamos então. Então, senhores, não é de hoje que a gente vê aí uma verdadeira legião de aproveitadores tentando se dar bem no mercado de jogos, né? É relativamente comum isso. Eu tô me referindo aqui especificamente a alguns games pra celular que tentam atrair aí os usuários com propagandas enganosas, né? E aí a gente tem aqui duas situações, beleza? Existem games de desenvolvedores pequenos que os caras, por não ter grana para poder pagar, fazer uma campanha de divulgação decente, né, eles acabam usando imagens de outros jogos de sucesso para poder chamar a atenção dos usuários e fazer com que o pessoal baixe ali os apps deles, né, nem que seja por curiosidade mesmo, nem que depois desinstale e tal, mas só pelo fato de baixar, os caras eles já ganham projeção nas lojas de aplicativos. Eu mesmo já vi vários jogos de celular aí usando imagem do The Division, do Dying Light, do Far Cry, enfim, por aí vai, eu não sei se vocês já viram também, isso acontece com uma certa frequência, inclusive, ultimamente menos, na verdade, né? Até porque as desenvolvedoras estão marcando mais em cima, só que aí tem um outro tipo de desenvolvedor que também usa esse tipo de estratégia, mas que é muito mais perigoso, porque o cara ele não quer só que você vá lá e baixe os apps deles, eles querem ter acesso aos aparelhos, né? E aí eles podem inclusive roubar dados, monitorar atividades, enfim. Como eu disse, é muito perigoso. Por isso é muito importante que vocês fiquem espertos nisso aqui. Em julho de 2019, eu mandei para a Ubisoft uma denúncia de um jogo de celular, né? Chamado Zombie Strike Dead Barrens. Esse game aparentemente era só mais um game genérico de zumbi para celular, nada demais até aí. Só que uma coisa nele me chamou a atenção, né? ele usava essa imagem aqui para poder divulgar o game. Para quem não percebeu, essa imagem é a imagem do Nômade, né? logicamente, em Ghost Recon Wildlands. Só que não para por aí, beleza? Em março de 2020, eu recebi de um inscrito aqui do canal um novo print de um novo jogo para celular usando imagens de Ghost Recon Wildlands. Dessa vez, era o game Combat Blast Crew, e ele estava usando essa imagem aqui, que é um conhecido wallpaper de Ghost Recon Wildlands. Vocês estão entendendo como é que funciona o negócio? Hoje em dia, se vocês tentarem procurar esses jogos para poder baixar, vocês não vão encontrar eles nas lojas, porque felizmente eles foram removidos, tanto da Play Store como da Apple Store. Aí eu não sei se por causa da própria Ubisoft, se ela tomou as providências e retirou, eu fiz a minha parte, né? Eu denunciei, é, imagino que eles tenham feito algo a respeito. Mas claramente eram aplicativos mal intencionados, inclusive podem ter feito várias vítimas aí pelo mundo afora. Mas tem um outro game e esse ainda tá disponível para baixar, que é o Critical Action, TPS Global Offensive. Nos últimos dias eu recebi dois vídeos sobre esse jogo Com propagandas aí, no mínimo, suspeitas, né? A primeira foi essa aqui Que mostra um FPS qualquer aí de fundo Lembrando que essa gameplay aqui não é do jogo Beleza, pessoal? Não é do jogo real É uma propaganda que eles fazem Colocam outro jogo muito bom ao fundo, né? Dando a impressão de que o jogo é esse Mas é só pra poder fisgar mesmo o cara para poder fazer o cara clicar E aí quando o cara clica, vai cair lá na página do jogo dele deles para poder baixar né E o segundo vídeo que é o mais engraçado inclusive é esse aqui que os caras tiveram a cara de pau de usar uma gameplay do Ghost Recon Breakpoint para poder atrair a atenção aí do pessoal para baixar o jogo deles né Lógico que esse vídeo eu já tô enviando para Ubisoft para que eles possam também tomar as devidas providências de repente até tirar do ar o jogo se for o caso. O jogo de verdade é esse aqui, bem ruinzinho, aliás né, aliás, eu acho que vocês já imaginavam isso né. Eu fui dar uma olhada aqui na página deles para ver se eles também tinham usado imagens de outros jogos e tal, mas aparentemente dessa vez eles ao menos tiveram aí o cuidado de não usar imagens. Mas mesmo assim continuam divulgando vários vídeos fakes aí com gameplays do Breakpoint inclusive para poder promover o jogo deles. Quem acompanha as lives aqui do canal já deve ter percebido que muita gente chega aqui perguntando né, se existe algum jogo no estilo de Ghost Recon para celular. A gente sabe que montar um PC Game hoje em dia é caríssimo, os consoles são uma alternativa um pouco mais barata, mas ainda assim são muito caros também, principalmente aqui no Brasil então a quantidade de jogadores que jogam pelos celulares é enorme. aí você imagina o que é que acontece quando essa grande massa de pessoas aí que jogam pelos celulares encontram um jogo desses, né, com essas imagens de Ghost Recon, com essas gameplays e tal, o cara ele vai correr para baixar, lógico, né, o cara vai achar que realmente é aquele jogo e ele vai correr lá para baixar sem sombra de dúvidas. e é exatamente aí que começam os problemas porque você baixando esses jogos maliciosos aí você pode acabar concedendo permissões para que o aplicativo ele use vários recursos do teu celular acho que eu nem preciso dizer aqui para vocês o quanto que isso é perigoso dependendo das permissões concedidas aí você pode estar tá dando carta branca para que os caras eles possam acessar o teu aparelho de todas as formas né E aí eles podem inclusive roubar informações transferir arquivos enfim vocês sabem como é que funciona né? Esse tipo de coisa acontece diariamente aí pelo mundo então, assim, só deixando claro aqui, eu não estou dizendo que se você baixar esses jogos aqui, você vai ter seu celular diretamente invadido por hackers e tal Eu não posso afirmar isso com certeza, mas convenhamos que se os caras estão roubando imagens e vídeos de terceiros para poder divulgar o trabalho deles Eu acho que esses caras não são lá muito digno de confiança, né? Então, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa eu quero saber a opinião de vocês aqui, beleza? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham desse tipo de prática. Se vocês já chegaram a baixar esse game, né? Ou se já notaram aí jogos como esse, que usam imagens aí de outros jogos para poder se promover. Enfim, comentem aí embaixo, beleza? sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre Ghost Recon, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal caso sejam novos evidentemente a gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui, não esquece de dar uma olhada porque a gente joga aqui sempre de forma tática, sem HUD, no extremo, com o que tem de mais difícil nos jogos, beleza? tentando trazer sempre esse lado mais realista dos games aqui para as nossas gameplays, beleza? vou deixar no card aqui em cima para você assistir caso não tenha visto ainda se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, ok? Aí realmente você vai estar ajudando bastante com o nosso trabalho. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.